Boas Esta notícia tem como fonte o Clube Capa. Clube Capa é um jornal online Que está disponível a todos Principalmente os da diáspora Tem como título Recibos de pagamentos embaraçam Joel Leonardo Quem não conhece e não sabe Joel Leonardo é o presidente do Tribunal Supremo de Angola Ele está envolvido num escândalo aí de algumas. Eh, alguma controvérsia com relação ao mau uso dos dinheiros públicos, né? o afastamento do juiz-presidente do juiz -presidente, Tribunal Supremo de Angola, este senhor, este camarada aí, o Joel Leonardo, tem gerado muita polêmica e controvérsia dentro do país, como também fora. O magistrado é suspeito de envolvimento em vários crimes de corrupção, nepotismo e má gestão da coisa pública ou dos órgãos judiciais, que teriam beneficiado familiares seus e também amigos seus. Um dos casos mais emblemáticos eu da contratação de uma empresa ligada a um primo seu para trocar a fechadura de uma das salas do tribunal por um valor exorbitante, meus irmãos. O valor ficou ali em 3.900 dólares, ou seja, quase 4, aproximadamente 4 mil dólares uma fechadura. E em Angola não se conhece lojas, não se conhece comércio, que tenha ali a venda, eh, fechaduras com este valor de 3.900 dólares Segundo o Clube Kappa, o site, o, o site eh, Clube Kappa, que divulgou a notícia em fevereiro, o, o mês passado, deste ano de 2003, Joel Leonardo, esse senhor que é o presidente do Tribunal Supremo, teria pago... É, mais de um milhão de quanzas sobre a mudança desta fechadura, numa empresa que é dos seus familiares, conhecida como a Rocken, Rocken Comércio e Serviços Limitada, controlada por Isidro Coutinho. Isidro Coutinho, acho que é alguém muito próximo a ela, é familiar, é primo, alguma coisa parecida. Também é arguído neste mesmo processo pela procuradoria Geral da República, a PGR, num processo que ainda está em investigação, ele também já está ali sobre uh, a PGR, né, sobre essa investigação, uh, há uma investigação uh, por cima deste, deste, deste camarada, deste senhor, e este processo já corre os seus trâmites também. Esta operação foi realizada no dia 23 de dezembro de 2021 e comprovada por uma fatura que o site é, do Clube Kappa Coloca disponível a todos Eu vou colocar ali a fatura E vocês depois poderão então Ver esta fatura E esta fatura já é, é, tornou-se pública é, pelo, pelo site Clube Kappa A denúncia causou indignação Entre os juízes angolanos outros juízes Então ficaram indignados com essa situação com esta notícia, que pediram então uma investigação rigorosa, profunda, por parte da PGR. No entanto, Joel Leonardo negou as acusações e tentou impedir as buscas da PGR no edifício do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, alegando que não foram é, cumpridos os formalismos legais, a situação levou o plenário do Tribunal Supremo a decidir pelo afastamento temporário do mesmo juiz, enquanto durarem as investigações em curso. Para o substituir, foi indicada então a juíza mais antiga do órgão, que é a senhora Tereza da Rosa Buta. O caso tem sido visto como um exemplo de crise institucional que vive a justiça angolana e da necessidade de uma reforma profunda neste setor. O jurista Agostinho Canando afirmou que não pode permanecer no tribunal o um indivíduo que não satisfaça os anseios da busca pela justiça na República de Angola. Ele defendeu que o plenário do Supremo Tribunal tomou uma providência nos termos da lei para afastar a figura que está a colocar em causa o bom andamento da justiça angolana. Sei que há mesmo justiça naquele país. Meu irmão, minha irmã, angolano como eu, moangolé, vamos refletir o nosso país, vamos refletir o que está a passar no nosso país, deixa ali as suas mensagens, o teu ponto de vista, até lá, shalom, que ele está andando forte.